Geração, os seus valentes. Você, e o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo só tô... Nesta noite, aqui para adorarmos a Jesus, nós já louvamos, cantamos juntos com o pessoal do Ministério de Louvor e agora queremos compartilhar uma palavra com você, queremos refletir em algo especial com você nessa noite. Antes da gente falar dessa palavra, eu gostaria de orar com você nesse momento. Se você pode parar, se você pode reunir a sua família aí na sala ou no quarto, embaixo de um cobertor, às vezes, mas para um minutinho para a gente poder estar orando e daqui a pouco compartilhando da palavra. Pai, em nome de Jesus, eu quero primeiramente agradecer ao Senhor pelo, pela Tua bondade, pelo Teu amor, por o Senhor ser um Deus é, maravilhoso em nossas vidas. Quero agradecer ao Senhor pela, pelo, pela oportunidade de podermos estar aqui reunidos para compartilharmos da Tua Palavra, para compartilharmos do Teu amor. Muito obrigado por cada irmão, ó Pai, que está em sua casa agora neste momento, é, ouvindo esta Palavra, que o Senhor, ó Pai, com a Tua poderosa mão, esteja abençoando cada família, cada um desta família abençoada. Muito obrigado pelos nossos irmãos que estão trabalhando durante esta gravação, que o Senhor os recompense cada vez mais e mais. Ó Pai, muito obrigado por tudo. Agora queremos, ó Pai, juntos aqui, é, compartilhar, ó Pai, de uma palavra para os nossos irmãos. Que esta palavra seja como uma semente, uma semente que venha gerar frutos e que estes frutos, eles se tornam frutos permanentes, em nome de Jesus. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor ainda há de fazer, ó Pai, no nosso meio. Nós oramos e somos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, como é bom poder adorar a Jesus. Eu quero convidar você a você abrir a sua Bíblia em João, capítulo 4. Quero convidar você. Se você tiver uma Bíblia física aí, você pega ela, porque às vezes a gente deixou ela acomodada. Então aproveite para pegar ela, para tirar a poeira dela. Às vezes está aí cheia de pó, faz tempo que você não utiliza ela. Entendeu? É, ou então ela está tá aberta lá no Salmo, que está até preta a página, então é a hora de começar a abrir outras páginas para deixar ela, é, para utilizar ela na sua totalidade. É, em João capítulo 4, nos vem contando a história da mulher samaritana. E, e eu vou focar exatamente depois, a partir do verso 19 depois o Marco, depois o Jorge, a gente vai comentar um pouquinho sobre algumas coisas a respeito da mulher samaritana, alguns pontos é, do que acontecia naquela época, mas eu quero convidar você para a gente ler do 19 até o 30. Então vamos ler assim, ó. É, João capítulo 4, a partir do verso 19, fala assim, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és um profeta,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 Vamos ler até aqui, depois se a gente precisar compartilhar o restante, a gente vai compartilhando com você. Nesse texto específico aqui, é, o que eu quero, é, para a gente ter uma introdução aqui, é a respeito de é, a verdadeira adoração. É, o que Jesus ele vem falando, ele vem demonstrando aqui, é, o que Jesus está dizendo a respeito do que é adoração e o do que não é adoração ou o Maico, ou o Jorge, pode de vez em quando aí, se quiser interromper aí, para a gente trocar essa ideia, lembrando que é uma mesa, por que, que a gente faz diferente aqui? Até para gente explicar para os irmãos como que funciona aqui, é, a gente está fazendo ultimamente a gente fez semana passada e a gente tá fazendo aqui, nossa ideia é que é a seguinte, que é, e seja uma mesa mesmo um bate-papo, uma conversa a gente tá, tá, tá lendo um texto e a gente começa a, a, a conversar Sobre essa situação, sobre é, esse texto, um, algum, cada um traz um ponto de vista, ou melhor, o que a Bíblia está dizendo, né? Mas aí o que Deus está falando com ele naquele momento. Então eu quero começar com você falando o seguinte: o que, que Jesus ele diz para a mulher samaritana que não é adoração? Para a gente entender ali no texto, quando Jesus ele vem explicando. A primeira coisa que eu entendo aqui no texto, ele se encontra ali em João capítulo 4, no verso 20, que fala o seguinte, nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto, dizeis que em Jerusalém, é o lugar onde é, se deve adorar, o que que começa a dizer ali, é que é o seguinte, que um falava, o judeu falava que era no lugar, os samaritanos falavam que era em outro lugar, Vamos entender o porquê dessa divisão de samaritano e de judeu. Explica aí, Mair. É... Boa noite a todos. É uma honra também uma responsabilidade Bom, estar aqui, é. tentando ensinar um pouco da palavra né, que nos foi confiada. Porque, primeiramente, para a gente entender, vamos dizer assim, esse, esse problema entre os judeus e os samaritanos, a gente tem que voltar lá em 721 antes de Cristo. Quando a tribo do Norte ela é invadida pelos assírios, né? E os assírios invadem a o reino do Norte, tomam conta ali é, das cidades, a capital é, lá da tribo do Norte passa a ser Samaria. Então nisso Muitos assírios começaram a se misturar com aqueles judeus ali e causar um sincretismo religioso. Então os judeus começaram a corromper os seus costumes de adoração e tal. Tanto que a adoração né, verdadeira ficava na tribo do sul. Porque a, a adoração era em Jerusalém. Junto com a tribo de Levi. Isso, e Levi, com a tribo de Judá. Então por isso que Jesus ele fala ali... né? Que ah, o lugar certo é para adorar em Jerusalém, mas chegará o um momento que não será nem aqui nem ali por conta disso essa questão é histórica porque a arca da aliança estava em Jerusalém a adoração, os sacerdotes estavam empenhados em Jerusalém e a tribo do norte com essa invasão em 721 a.C. pelos assírios começou a corromper os costumes do judeu, então para o judeu da tribo do sul, o judeu que adorava mesmo, que era mais piedoso em relação às coisas de Deus, vamos dizer assim os judeus samaritanos eram impuros, porque eles se misturaram eles se corromperam, eles não adoram mais a Deus, de verdade eles começaram a casar com os assírios, então os homens judeus começaram a se relacionar com mulheres pagãs. Então, para o judeu, aqueles judeus ali, os samaritanos do reino do norte, então eles se corromperam. Eles não são mais judeus de verdade. Então, por isso que tinha essa rincha, vamos dizer assim, que o judeu, que ele era descendente lá da tribo de Judá, descendente de Davi do reino do sul, ele achava que ele era... O correto em relação a Deus, que Ele era o perfeito. Então ele, eles viam os samaritanos, eles não consideravam como judeus de verdade. Embora os samaritanos achar, achavam que eles fossem verdadeiramente judeus, mas os judeus da tribo que são descendentes da tribo do sul, eles não consideravam isso. Então eles desmereciam os samaritanos. Até aí é bom para a gente entender, para você que está ligado com a gente. É o que que acontece aí? É, a gente aí com, começa a compreender a questão da história do bom samaritano. Sim, exatamente. Que, Jesus vem que ele logo ele... de propósito ele, ele usa justamente um samaritano fez Sim. o que era para os judeus mesmo descendentes ali de Davi na essência fazer. Então Jesus ele gostava de colocar essa acidez mesmo para confrontar. Acho né? interessante que Jesus ele é colocando sempre o que é certo aqui e o que é errado que Jesus não sim, tinha meio, meio termo, termo exatamente. O é ou não era desse uhum. jeito. Então, então, por conta dessa questão histórica, né, de, que aconteceu lá atrás, é que tinha muita sarinha entre os judeus, mesmo que eram descendentes das tribos do sul, né, de Judá e tal, e os descendentes lá da tribo do norte, por causa desse sincretismo que sim. houve. Então, tinha muita muita briga em relação a isso. Então, interessante, o que, que acontece, então, aqui? Que os samaritanos, eles falavam que era para adorar num lugar, uhum. certo? e os judeus... falava não, é em ah, Jerusalém. É em que é Jerusalém. O aí, nessa história toda, a mulher samaritana, ela chegou e falou assim, pô, não tá dando para entender. Aí, Jesus, cara, ele é maravilhoso, e ele revela para ela que é o seguinte, que não existe lugar para adoração. Tá entendendo? Leia pra gente, Jorge, o favor do verso 20. O capítulo 4, verso 20, leia aí. Nossos pais adoraram nesse monte E vós dizeis que em Jerusalém É o lugar onde se deve adorar Tá vendo? Agora leu 21 também Continue Disse lhe Jesus Mulher, creme A hora vem E que nem nesse monte, nem em Jerusalém Adorareis o Pai O que, que Jesus está dizendo ali? Não existe um lugar santo Trazendo para os nossos dias Ei, você está na sua casa agora Não é templo não é igreja prédio, que é o lugar onde você exatamente vai adorar Jesus. Aqui Jesus está falando que é onde o seu, onde você está, onde você está ali, juntamente agora você que está na sua casa. Você está sentado na sala da sua casa. Eu tenho certeza que você não foi lá, você tomou banho, você colocou a sua melhor roupa para estar nos assistindo agora. Será que o pessoal fez isso? Não. É difícil, eu acho que o pessoal vai vai começar o culto, vamos lá, vamos correr, vamos ligar aqui na televisão. Não vou, às vezes tem um já está debaixo do cobertor. E outros, a gente nem está assistindo no um domingo, você está assistindo no outro dia. Você que está nos acompanhando depois do, do, do dia que foi postado. Então o que, que a gente quer que você entenda aqui? A primeira coisa que eu entendo nesse texto é que a adoração, que Jesus explica aqui, que ela não é centralizada num local sagrado. A igreja a instituição, ela não é sagrada, tá entendendo? Por isso que hoje, cara, se a gente parar é muito louco, né? É, há um tempo atrás a gente pensava que o povo se reunia em várias localizações de igreja. Mas tinha igreja A, igreja B igreja C. Cara, se a gente parar hoje, tem igreja espalhada um monte de lugar porque se a gente pensar na realidade de igreja cada casa tem uma igreja reunida sim certo ah, então olha só para você o tanto de, de igrejas que nós estamos alcançando então é exatamente isso que Jesus fala que ei não precisa de um lugar para você adorar a Jesus Amém? ele está dizendo que adoração não tem mais nada a ver com o que é exterior ah, que não que é pelo lado de fora dele já começa a entrar na questão do espírito é do lado de dentro tem a ver com aquilo que está dentro de vocês. Porque no Antigo Testamento, o tabernáculo era o templo onde a glória do Senhor vinha. Né? Hoje, quando Jesus estava entrando nesse assunto com ela, naquela questão, ele estava dizendo que o tabernáculo vai, estava passando a ser nós. Né? É, que fala que... O Espírito Santo tabernaculou em nós, então hoje ele habita em nós. Então está dizendo, ó, pode ficar tranquila que não tem mais essa questão. Exatamente. Jesus, ele, você vai ver que nessa travessia dele ir para um lugar ou outro, ele para justamente para resolver essa questão que, né, em Jesus não existe, como o apóstolo Paulo fala, judeu ou grego, sabe, não existe gentil, não existe mais essa distinção, em Cristo, pelo sangue deles, todos somos um só, pertencemos a um só rei, então Jesus, ele está querendo resolver essa questão, com, a, com os Sim. samaritanos, dizendo é, acabou isso, não tem a ver mais com Jerusalém, não tem a ver naquele lugar, naquele monte, agora está dentro de vocês a adoração. Jesus, ele, eu tenho acho que naquele momento ele é autentica exatamente o seguinte, não tem nada a ver com a adoração agora neste momento aqui, com o local de Sim, adoração. Sim, não tem. Mas não... tem a ver com você, adorar. Com vocês, com dentro de você. Exato. É uma questão agora, não mais de lugares, é questão de você ser o lugar. Por isso que Mateus 6,6 entra Entra, fecha a porta do seu quarto Não quer dizer só, muitas vezes eu falo Eu mesmo, eu confesso que eu pensava Ah não, pra mim ter secreto tem que entrar certinho Lá no meu quarto, fechar a porta aí Que é Mateus 6,6 Não, tá falando ali de solitude De um lugar que você possa se retirar Você vê muitas vezes falando que Jesus Ele subia aos montes pra orar Ou seja, ali era o Mateus 6,6 dele Era um lugar secreto Um lugar que você pode ficar na solitude Um lugar escondido Que você e Deus fica ali Pode ser é, no ônibus que você... Você tá, você senta lá no último banco e fala com Deus. Pode ser lá no banheiro da sua empresa que você entrou, você ajoelhou lá ou em pé mesmo, você começou a clamar. Então quer dizer que o lugar hoje somos nós, né? O Jorge, é... essa semana você tava adorando num lugar bacana ainda, tá? Você até fez um vídeo aí que postaram. Que ficou, verdade, viralizou né? nas é. redes sociais. Verdade, é verdade, né? verdade o a tá falando, né? o que a gente tá falando aqui é a respeito de é, em qualquer lugar. Né? está adorando ao Senhor. Você estava curtindo uma paisagem? Uma paisagem ao mesmo tempo falando com Deus. Amém, então isso é adorar e sim, glória a Deus. E nota que no vídeo eu falei a respeito de que olha vale que lugar gostoso natureza verde né as coisas lugar bom para você se exercitar lugar bom para você falar com Deus então naquele mesmo tempo eu estava adorando também aquilo que Deus fez Amém. porque adorar a Deus também é você adorar aquilo que Ele criou aquilo que Ele fez isso, isso como é Davi fala em Salmos né? né é uma demonstração de você é, é, é contemplar as maravilhas que Deus fez então sim. isso é adorar a Deus né e trazendo um pouco essas coisas assim para o dia atual que nós vivemos hoje né e, infelizmente, infelizmente, pastor, infelizmente, Marco, ainda existem pessoas, existem pessoas que ainda acham que adorar a Deus é esperar chegar o domingo, colocar a sua melhor roupa, né, e vir para o templo. Né? E não é, que a gente está falando que, é, como ele se fala, né, haverá um tempo, que e já chegou esse tempo, né, que não tem lugar, é em todo instante está adorando ao Senhor, né, e ainda, mas ainda existem pessoas ainda, e é triste isso que ainda existem pessoas ainda que esperam chegar o domingo né? opa, hoje é domingo né? a minha roupa, né e eu vou para a igreja adorar a Deus essa, essa época de pandemia é, liga não, galera apareceu um áudio aí, é, é, é, é os nossos vizinhos das mãos. olha só, essa época das pandemias, se a gente parar para analisar é muito interessante que o que acontece? É, se tirou a ideia, até os mais religiosos, eles são obrigados a entender o seguinte. Não é igreja. Cara, é muito interessante. Eu, pelo menos, estou percebendo que é o seguinte. Que Deus ele está exatamente mostrando cara, a essência do reino de Deus. Ela começa na família. Por quê? Porque ó, você está adorando primeiro na sua casa, com os seus familiares. Não tem para onde você fugir. E porque é meio que ilógico, né, pastor? Não, é, não faz sentido muitas vezes a gente vir no domingo, assim como o Jorge falou, adorar a Deus, mas a nossa casa está em ruínas. Exatamente. Eu estou em casa, meu relacionamento não é bom com os meus pais, o meu relacionamento não é bom com a minha esposa, meu relacionamento não é bom com os meus irmãos. E do que adianta eu chegar no domingo, querer render a adoração a Deus, oferecer um culto para Ele, se a minha casa tá em ruína? Eu creio que é um tempo que o Senhor está restaurando isso. A verdadeira adoração, o verdadeiro culto, começa na nossa casa. O verdadeiro culto é o nosso modo de vida. É como eu vivo que eu adoro a Deus. E, e, e Jesus está quebrando esse paradigma com a mulher samaritana, porque tinha isso. Não, para adorar a Deus, eu tenho que subir lá em Jerusalém, tenho que cumprir todo um ritual. Não, Jesus está falando, ele, a gente vai ver mais para frente, acho que lá no 424, que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito, em verdade, ou seja, em espírito é uma coisa que não é visível, não, você não se vê, é uma essência, é algo de dentro para fora, é algo que você não pode muitas vezes palpar. Essa adoração não é uma coisa que você fica mostrando, é uma coisa íntima. Deus sabe quando você adora de verdade. Deus sabe quando você pega uma cesta básica e leva lá, entendeu? E não tira nenhuma foto e não quer mostrar pra ninguém. Deus, Deus sabe quando aquilo, cara, ele deu em amor a vida do próximo. Mas Deus também sabe que quando você pegar uma cesta básica, entregar pro irmão, ficar tirando foto, que aquilo dali nem foi uma adoração. Você quis uma coisa exterior, você quis um reconhecimento exterior. Então eu estou usando essa, essa ilustração Da cesta básica para a gente entender o que que se eu pegar uma cesta básica e não filmar, não tirar foto, simplesmente entregar para Deus, te abençoe, meu irmão, nome de Jesus, como oferta de adoração, isso chega muito mais perto do que Jesus falou aqui do que eu pegar uma cesta básica, começar a tirar foto, eu doando uma cesta básica pro irmão, isso sim. E é a própria uma coisa Bíblia fala que, e a própria Bíblia fala o seguinte, se assim eu fizer a sua recompensa foi paga, né? é foi paga Exatamente, é o reconhecimento gostou, dos homens Se postou né? no Facebook, a sua recompensa É os likes, like, mano, exatamente não. Então a pergunta que eu tenho Para fazer para você Onde você tem adorado A Jesus? Aprendendo com o próprio Jesus Não existe Um lugar Não estamos falando de lugar Jesus ele quebra isso e fala o seguinte ó, Não existe um lugar sagrado Para adorar então eu quero convidar você, a você sempre com a sua família. Adore a Jesus com Sim. todos na sua casa. Amém? Segunda coisa que eu aprendo aqui, para a gente conversar mais um pouquinho, é o seguinte, que a adoração não é, é, ela não pode ser sem entendimento. A segunda coisa é que não pode ser sem entendimento. Aí no verso 22, fala o seguinte, olha só. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos Porque a salvação Vem dos judeus O que a gente tem que entender Aí é o que o Michael já explicou Os samaritanos eles adoravam o que eles não conheciam Certo? Aí aqui não Aqui a gente tem que ter uma adoração consciente É exatamente entender Que por não ter lugar Eu tenho que Sabe, parar e eu tenho que ter aquele momento que eu vou tirar Para meditar exatamente no que Jesus quer falar comigo Sim. E entender, é. aí é onde entra a devocional Sim. Nós precisamos ter momentos de devocionais Para ter entendimento do que a gente está tá aprendendo e falando Para exercitar o nosso sacerdócio então, pastor, né? se, eu, se, eu, é, se eu conheço aquilo que eu estou adorando Então, na verdade, é isso mesmo Eu não preciso de um lugar é, é necessário, é um lugar próprio pra adorar. Claro, isso não precisa. Não a gente precisa. Assim. Porque você começa a entender que a adoração, você tem que entender quem é o mestre que você está adorando, no caso aqui Jesus. E aí exatamente a gente precisa ter esse entendimento. O entendimento só consegue através da palavra. Sim, exatamente. E quando Jesus fala ali que a salvação vem dos judeus, ele está fazendo menção a ele mesmo, porque... Né? todos nós sabemos que Jesus era judeu então ele está falando que a salvação não veio lá, não vem dos samaritanos não veio daquelas tribos na qual eu expliquei, vem da linhagem de Davi né, vem dos judeus, realmente a salvação veio dos judeus, Jesus era um judeu Mateus faz a questão de mostrar lá a genealogia de Jesus porque é um evangelho voltado aos judeus para justamente o propósito do evangelho de Mateus, é mostrar para os judeus que Jesus é o Messias, que Jesus é o Messias prometido desde o antigo testamento então por isso que a gente vê Mateus abrindo com a árvore genealógica então Jesus está falando para ela a salvação ela vem dos judeus realmente, porque Jesus era um judeu né? o Messias ele vinha ali da linhagem de Davi, ele vinha da promessa que estava lá no antigo testamento então é isso que Jesus está querendo destacar para ela aí a gente já entende, já vamos até é, antecipar aqui os irmãos atrás da, da, das câmeras estão falando assim Acelera, galera. <risos> tá entendendo? Normal Sim. Mas aí a gente já entendeu então, Exatamente no terceiro ponto que eu separei aqui Que é o seguinte, que não existe adoração Primeiro, a gente aprendeu que não existe lugar Sim. Certo? Não existe uh, o lugar para O lugar adorar. somos nós é, Nós somos, entendeu? Não existe adoração sem entendimento Sim. Nós precisamos e o entendimento só consegue Quando você vai na palavra Sim. Certo? Quando você estuda quando você exatamente. E o terceiro, que eu entendo aqui que não é adoração Que ela não pode ser descentralizada de Jesus. Sim, com certeza. Por que que eu falo isso? Vamos pegar, tem muita música hoje, vamos pegar a da música, que é egocentrista. Uhum. Tá? Eu, eu, eu me adoro dentro dessa música. E não só música, como tem muita pregação, se a gente parar uhum. para ouvir, eu, eu brinco que é o seguinte, na época de, que a gente, que todo mundo, que as igrejas se descobriu que existe é, microfone e câmera, todo mundo fala o que quer. Então existe lives que vou te falar, que você para e fala assim, Jesus... Somente pelo sangue. É, exatamente assim, somente pelo sangue. Por quê? Porque tira Jesus do foco e não existe adoração sem ter Jesus como centro. Sim, exatamente. Não, não, não tem como, a gente precisa compreender exatamente assim. E aí a gente entende o quê? Que os samaritanos, eles adoravam o Messias que eles não conheciam, não estava não, não, não, não se importando com É, isso. a adoração se difundiu por conta de esse, eles se misturarem com povos pagãos. Exatamente. Então eles começaram a adorar outros, outros deuses, deuses, então eles já não mais conheciam mais da promessa, eles já estavam desvirtuados daquilo que realmente Deus queria, né? daquilo que realmente era a vontade de Deus, então eles tinham se perdido. Mas quando Jesus ele conversa com a mulher samaritana, eu creio que não é porque... Não, isso não significa porque é, no Reino do Norte foi é, destruído em 721 com isso os assírios misturaram lá e corrompeu tudo a adoração, não quer dizer que não haviam pessoas de coração não, claro. querendo realmente... Eu imagino que a mulher samaritana, ela queria realmente conhecer, ela queria viver algo a mais. Por isso que Jesus apresenta para ela o que ela precisava. Porque de repente ela podia pensar, nossa, eu queria tanto adorar esse Deus, eu queria tanto, né? E ela, e ela era tão sincera dentro de entender algo, porque quando Jesus chega e fala assim: e cadê seu marido? Sim. Ela fala assim: não tem marido. Uhum. Tá entendendo? Então, tipo assim, é, o cinco que já passou e esse que você tá aí, verdade, Sim. não é seu marido. Então, é, ela tinha um coração buscando algo. Buscando algo, buscando é, o sentido da vida dela em Exatamente. algo. E Deus viu isso nela. Então, é, né? é assim, Tu né? quer dizer assim: que Jesus ele viu isso no coração dela. Sim, ele percebeu. Isso? Por isso que você vê que as perguntas dele é igual um bisturi, que vai no ponto certo. Ele mexia no ponto que é aquilo mexia com a vida dela porque falou, por isso que ela afirma que você assim, é profeta não tem como você está indo na veia como a gente fala a verdadeira profecia aquela que vai na veia que pega certinho não fica mambiando. então Jesus estava indo não na tem via, curva não tem curva estava indo direto falou não tem como esse cara é profeta e Jesus ele, ele, ele sabe né ele sabe o que você quer ele, ele sabe o que tem no seu coração Sim. ele sabe o que você é quer. como se ele dissesse é tudo isso que você buscou em todos os seus maridos está em mim eu que sou a água da vida que ele vai falar. Ah, ele é que, que ele fala tudo isso. É, tipo assim Jesus ele é muito é, ele é muito ácido mesmo. Ele, ele você vê que ele, ele é muito sábio, muito inteligente, que ele usa aquela situação dela buscar água e ele fala não mas eu sou a água da vida. Ele quer falar também você tá buscando algo nos seus maridos que é como você quer beber água mas só sede nunca é saciado mas você vai beber de mim. Você nunca mais vai querer achar em homens, em pessoas, aquilo que eu vou te dar. Né? E você vê que Jesus ele mata isso com ela, porque ela devia estar sofrendo. Sabe aquela pessoa, isso simboliza muito aquela pessoa que não conhece ainda o evangelho, que ela anseia conhecer a Deus e ela fica procurando em outras coisas, em relacionamentos, em coisas seculares, mas na verdade, aí quando apresenta para ela quem é o verdadeiro é quem é o verdadeiro Cristo, o que realmente precisa para su suprir todas as necessidades delas, ela se rende. Né? Eu é vejo muito, muito disso. É muito maravilhoso esse Jesus. O Michael um, um termo falando que Jesus ele não tem conversa, é exatamente hum, isso. Exatamente. Então a gente, a gente tem que entender que nós vivemos num tempo onde nós temos que deixar o que nós achamos que é certo e começar a viver exatamente o que Jesus tem. É Amém, em nome de Jesus. Jorge, dê para a gente aí o verso 24. Não, 23, desculpa. 23 e 24, pode ler. Mas a hora vem, e é agora, e é em que os verdadeiros adoradores o adorarão, o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura as tais que assim o adorem. 24, né? Isso. Deus é espírito, e é necessário que os que, a, que, o, adore, que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. O que, que eu quero agora trazer para você? Nós falamos três coisas que não, que não é adoração, certo? Agora, o que é adoração? Primeira coisa que é adoração, cara, ela tem que ser bíblica. Ela tem que servir. Então, a gente conversava essa semana. Eu estava tendo aqui um, um bate-papo com, com, com o Mike essa semana. A gente estava aqui no, na igreja. E a gente conversava exatamente a respeito de profecia, de revelações e tudo. E, cara, não existe revelação fora da palavra. Entendendo? É, é tipo assim, é, é óbvio que Deus pode vir e usar os irmãos. Mas eu entendo que a maior das profecias é a palavra. Aí tem gente que... Eu, eu, eu, alguns pastores, alguns pastores aí, abre a Bíblia, lê, fecha a sua Bíblia aí que Deus vai falar. O maior é isso que eu te digo, já foi dito. Já é, né? é, a palavra, é, é a palavra de Deus. É esse sim é o verdadeiro, é isso é verdade. que eu te digo, é isso que eu te digo, tá aí, é a minha exatamente. palavra, a maior profecia é a palavra de Deus. E quando a gente pensa ministra a palavra de Deus a gente está profetizando a gente está profetizando sobre vidas a gente está profetizando sobre as circunstâncias essa é a maior profecia então é muito mais fácil a gente se apegar à, à segurança das escrituras do que, do que querer igual a gente brinca, navegar em águas misteriosas Exato. se você começar a querer navegar em águas misteriosas distante daquilo que está aqui aí é onde começa Bastou. a dar ruim <risos> onde começa a dar ruim então a adoração precisa ser e segundo, ela precisa ser sincera Aí, por que sincera aqui? Olha só, o verso 24, eu quero reler ele fala, Deus é espírito e importa que seus adoradores Quais adoradores? No 23 ele fala que Deus está à procura de verdadeiros adoradores Então olha só, Deus é espírito e importa que seus adoradores Quem? Os verdadeiros adoradores O adorem em espírito e em Verdade nós precisamos ser sinceros na nossa adoração. Hum. Nós precisamos entender a quem estamos adorando para ser sinceros com Sim. ele. Sim, e se ele fala os verdadeiros adoradores, então existe falsos adoradores. Ah, com certeza. certeza. Né? Então eu, eu creio que ele está falando sobre a adoração, a gente tem que entender que... Estava vendo no tempo que Jesus veio, no meio dos fariseus, dos saduceus, a, a, aquela falsa adoração, que é aquilo que a gente falou, aquela que é exterior que faz questão de orar na esquina é para chamar atenção que faz questão de de ficar com o rosto pálido de propósito para dizer ah, aquele cara ora bastante que quer ajudar o próximo mas quer tirar selfie falando que ajudou e isso tudo é uma falsa adoração porque a verdadeira adoração a verdadeira adoração que jesus quer que está falando com ela é a respeito daquela falsa adoração que estava havendo naquele contexto todo que é a adoração que quer mostrar o que faz, é a adoração que quer ajudar, mas quer tirar selfie junto. É a adoração, é uma falsa adoração, que quer só é tapinha nas costas, é aquilo que é exterior. Porque a verdadeira adoração é aquilo que Jesus faz, é onde ninguém vê, é aquilo que exatamente. é íntimo, é aquilo que é no espírito. Você ajuda uma pessoa, mas não deixa que a sua, se a sua mão esquerda faz, não deixa que a, a direita veja. A verdadeira adoração se envolve a secreto, a só você e Deus, aquilo que é de dentro para fora, que não precisa mostrar para ninguém, somente para o Senhor é a essência de Mateus 6,6 Deus que te vê em secreto te recompensará em secreto então a verdadeira adoração é, Jesus fala para combater a falsa adoração daquela época aquilo que era exterior, aquilo que era falso, aquilo que era declarado com a boca mas que o coração não era é, vivido na essência então a verdadeira adoração fala de essência fala de espírito, fala de sinceridade naquilo que você está fazendo, sabe e, e Deus vê isso por mais que fulano fale A, fale B, mas Deus sabe quem realmente está adorando de coração. Não faz por, por mérito, não faz esperando nada em troca. Amém. Deus realmente sabe. Né? A pergunta que eu tenho para você agora que está reunindo aí. Que tipo de adoração você tem entregado a Jesus? Como tem sido o seu momento de adoração a Jesus? Será que você está esperando acabar a pandemia para voltar para a igreja? Eu tenho uma notícia para você não muito agradável. Pode ser que demore um pouco mais. é Se você estiver esperando um tempo para você que é do Compartilhe o Reino, para voltar a estar junto conosco na igreja, pode ser que demore. Ou você mesmo que é de outra igreja, de outra denominação. Então é hora de você começar a adorar a Jesus aí, reunido com a sua família. Como já disse, Sim. Deus, ele destrui, está tá, tá fazendo a gente entender que não é... Está desmistificando... É? Desenhando. Sim, pra tudo verdade. isso que foi construído por, durante muito tempo. E o interessante, a gente tem tá quanto tempo aí? Acho que um mês, um mês, né? Mesmo. Quase 40 dias aí é, é fazendo essa, essa época de quarentena. Em 40 dias, Jesus mostrou realmente um cara desenhou, ele destruiu todo o conceito que todos os religiosos tinham como igreja. Sim, exatamente. Entendeu? Então é exatamente isso. Que você possa parar e entender o que a gente começou a falar, porque o texto fala muito, cara. Sim. Eu quero convidar você você pegar sua família, sabe? Reúna na mesa aí. Pega todo mundo e leia o texto e troca uma sim. ideia. Cara, é muito bacana, é, não é sim, não? Nossa, Cada um demais. começa a compartilhar. É, é bacana, Jorge. É porque o verdadeiro adorador faz isso. Exatamente. Né? Ele... Ele ministra sobre a palavra, ele está... Sabe, ele pratica aquilo junto. que ele ouve, aquilo que ele vive, aquilo que ele é ministrado, aquilo que ele aprende. Esse é o verdadeiro adorador, é aquilo que pratica mesmo, na sua essência, aquilo que Deus Exatamente. quer. Exatamente. Né? Então eu quero convidar uma, você a continuar essa mesa na sua casa. Uma coisa que o Marco falou interessante, é esse adorador, que eis que me disse, né? eis que eu te digo, eis que... E uma coisa, é, é verdade mesmo, de é, tudo já se é, é revelado para o adorador, que é na palavra. Sim. Já é. Sabe? Então, se realmente é, você tomou uma posição de verdadeiro adorador, o que acontece? Tudo o Espírito Santo. Ele vai discernir na sua vida Sim. e através da palavra, o que o pastor falou, através da palavra, tudo está revelado na palavra e... para aquele que é adorador, Sim. Para aquele que busca, né? Isso. Adorador. É, não tem como fugir, pastor. Acho que é uma coisa que a gente tem que falar a respeito de quem é músico, de quem canta, de quem ministra algum instrumento, porque as pessoas muitas vezes acham que adorar a Deus é simplesmente eu ter uma banda, eu tocar, eu fazer o meu melhor ali para ser conhecido. Mas isso não implica... É, em adorar a Deus, necessariamente você ser conhecido, você fazer para os outros, você pode pegar o seu violão o, e cantar e adorar a Deus no seu quarto adorar a Deus no seu secreto é isso que ele quer primeiramente né eu falo que eu aprendo dessa forma se eu tenho um dom de ministrar um instrumento primeiramente é para mim adorar a Deus com tudo que eu tenho com todo o meu entendimento de todas as formas que eu entendo que Deus pode ser adorado, eu vou adorar, então Amém. se eu tenho essa ferramenta que Jesus me deu, esse talento esse dom de ministrar o instrumento eu vou entrar pro meu secreto com o meu instrumento então, e ali sim. eu vou adorar ele só para me concluir, para mim não perder o raciocínio então, é, o grande problema hoje é que a, a, hoje no mundo evangélico vamos dizer assim, está se corrompendo depende esse princípio, porque não, adoração é eu estar num palco, é eu ser conhecido. É o tocar, Exatamente, eu, eu penso, Ei, eu ministro as minhas canções para o Senhor, primeiramente para o Senhor. Se for da vontade dele tornar conhecida, isso vai acontecer, eu ministro para o Senhor, depois eu ministro nas pessoas, que eu sirva as pessoas com o meu dom, e se for para ser da vontade de Deus, que isso venha a ser conhecido, venha alcançar outras pessoas, vai acontecer, mas primeiramente... A minha intenção é adorar o Senhor O resto é consequência Essa que eu acho que é a verdadeira adoração Muitos, Muitas vezes para quem está começando A ministrar um instrumento e de, de tocar, de ter uma banda Se não tiver no seu quarto Se não for nascer primeiramente da intimidade sua Com Deus no seu secreto Eu acho que não é adoração É só uma apresentação Exato. Só um show Você né? é. respondeu já ah. <risos> Amém queridos Como é bom poder adorar a Jesus como é bom eu quero convidar você a reforçar de novo continue essa mesa na sua casa Amém. sabe pega lá desde o verso do, do capítulo 1 leia esse verso esse capítulo todo ali como é converse com seu pai com a sua mãe com seus irmãos aí troca uma ideia daquilo que Jesus está falando. Cara, e eu vou te falar, tem alimento para semana inteira nesse capítulo. Não Olha tem, não tem, hein, Jorge? É, é muito, muito, muito, muito, muito bacana. É muito gostoso. Isso aqui é uma experiência nova, né? Sim. Nós estamos fazendo aqui. E é muito gostoso, né? Sim. É por isso que isso acontece muito na escola, né, pastor? Quero Exatamente. reforçar, não tem como, né? Quando voltar à escola, é... É interessante você entender isso. Na escola, é, é, é assim o formato que nós fazemos. É uma mesa. Nós vamos, sentamos, pegamos um assunto, colocamos Tomamos na mesa e começamos a discutir. Cada um vem com um entendimento e todo mundo sai ali farto com o banquete da palavra Amém. de Deus. Essa é a ideia da escola. Amém. É. Queridos, que Deus abençoe você. Amém. Yeah. Que o Senhor esteja a cada dia guardando a sua casa. Amém. No é, de não, não deixe, sabe, voltar o culto para você voltar a adorar a Jesus. Não permita que o local de, é, seja um problema para você adorar a Jesus. Não permita que a falta de conhecimento, porque tá aqui na sua mão, vai lá atrás, corre. tá entendendo E que a sua adoração ela possa ser sincera e bíblica diante de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe você e a sua casa. Amém, Mike? Amém. Amém. Jorge? Amém. Deus abençoe vocês cada vez mais e mais em nome de Jesus. Amamos você. E compartilhe o reino sempre. Amém, queridos? Graça e paz. É muito bom. E eu gosto de sempre agradecer como é bom poder estar passando esse tempo com vocês. É, eu quero, desde já, Lembrar você, lembrar os irmãos Que você que é do compartilho o Reino Você que não é do compartilho o Reino Esse tempo daqui a pouco vai passar E a gente com toda certeza Voltaremos a estar juntos Novamente Adorando a Jesus Enquanto isso não acontece Adora Jesus juntamente com a sua família na sua casa. Eu quero lembrar você, você que é da família Compartilha o Reino, lembrando que a gente os nossos compromissos eles não param. É, eu conversei com alguns irmãos essa semana, a gente teve uma semana abençoada. Nós conseguimos atender algumas famílias, nós distribuímos algumas cestas básicas, nós abençoamos alguns irmãos é, financeiramente. E por que, que nós gostamos de falar isso? Porque não é uma pessoa que faz isso acontecer sozinho. São todos juntos, reunidos, para poder estar abençoando vidas. Então eu quero convidar você, você que quer nos abençoar para que a gente possa continuar abençoando. Aqui embaixo tem o nosso telefone, na descrição do vídeo tem o nosso telefone, você pode entrar em contato conosco e aí a gente passa para você as contas da igreja e aí a gente pode você pode estar nos ajudando. Você que quer, você que é de Taubaté principalmente, que quer nos ajudar a abençoar vidas com cestas básicas, com alimentos, entre em contato conosco também, que a gente, é, nós estamos abençoando famílias que estão precisando nesse momento de pandemia, eu conversava um tempo atrás aí com o presbítero Jorge e a gente falava muito a respeito disso, nós somos muito pequenos, mas Deus tem nos abençoado para poder abençoar mais vidas e para fazer com que isso cresça, nós precisamos da sua ajuda, nós precisamos que você coopere conosco, aos irmãos da igreja compartilha o reino, os nossos compromissos eles continuam, o aluguel da nossa casa, a conta de água, luz E por que eu falo isso? Porque tudo continua Então nos ajude, você que está com seu dízimo, Você que está com sua oferta Mande mensagem, o pastor ou o presbítero Nós iremos aí até a sua casa Oraremos com você E a gente vai estar retirando Porque a gente precisa pagar as nossas contas Porque elas continuam Amém, queridos? Você que precisa de oração Você que quer conversar com o pastor Eu estou disponível Para poder a te atender Tá bom, se você quiser conversar comigo, você também pode mandar mensagem no WhatsApp. Tá aqui o telefone na descrição do vídeo e nós vamos conversar com você. E nós, é, é um prazer podemos estar orando junto. E para terminar, eu quero orar abençoando a sua vida nesse momento em nome de Jesus, Pai. Eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade e o privilégio que o Senhor, ó Pai, nos deu de podermos estar aqui, compartilhando a Tua Palavra, compartilhando do Teu Reino. Muito obrigado por cada família que permitiu, para que possamos, pudéssemos entrar na casa deles, para, Pai, poder trazer essa Palavra, onde pudemos adorar a Jesus juntos. Muito obrigado. Que o Senhor continue a abençoá-los, ricamente e poderosamente. Que o Senhor continue, ó Pai, a ministrar no coração dos nossos irmãos, poderosamente, que a tua palavra gere cada vez mais frutos e que esses frutos se tornam frutos permanentes na vida de cada um e na vida da família que o pai tem nos é, ouvido e nos assistido, muito obrigado, em nome de Jesus eu agradeço ao Senhor amém, eu quero agradecer aos nossos irmãos que trabalharam por detrás aqui das câmeras, ao Matheus, ao Lucas, aí o pessoal da Ossem as Produções. Eu quero agradecer ao Rafael, tá vendo? A qualidade de áudio chega aí, porque tem um técnico de áudio, o Rafael Coelho, que tem nos abençoado, e ao pessoal do Ministério de Louvor, que tem sempre nos abençoado. Você que é da Igreja Compartilha o Reino. Fica ligado, porque você também vai ser convidado a estar com a, com a gente aqui Participando também de um próximo culto aí E pode ser que seja rápido E fique ligado, galera do Impulse Amamos você e logo mais eu tenho certeza Tem algo novo para você chegando aí Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa Amo você em Cristo Jesus Graça e paz Levanta essa geração seus valentes, os filhos de Sião